E aí galera, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para a gente falar do projeto Audios. É um projeto Blockchain que quer seu novo stream de música da nova geração. Ele quer resolver um problema de conexão entre os artistas e seus fãs. Então fica ligado para a gente conhecer esse projeto. Se você está chegando agora no canal, já se inscreve para não perder nenhuma notificação. Audios é um projeto focado em stream de música. Quando a gente olha aqui no CoinMarketCap na categoria Música, a gente percebe que temos somente 17 players, 17 projetos trabalhando em cima disso. E Audios, ele é o primeiro com uma capitalização de mercado de 712 milhões de dólares nesse momento, mais de 100 vezes o segundo colocado por isso que eu decidi colocar aqui depois de estudar todos esses projetos mais relevantes fazer o um investimento em áudios porque ele é disparado o melhor projeto dentro dessa categoria né não quer dizer que ele vai ser o único nem nada disso mas hoje em dia ele é 100 vezes maior do que o segundo colocado e normalmente a gente tem no máximo um, ou dois, no máximo três projetos que acabam sendo, o... acabam ficando lá no top of mind. Esse aqui já está, então faz bastante sentido a gente estar posicionado nele. Nos últimos 90 dias ele caiu 50% de valor, porém só esse ano ele já cresceu 772%. Então esse 49% aqui, ele já está... É, refletindo né, a grande valorização que ele teve nesse ano. E dando uma olhada aqui no gráfico dele, né, anual, na verdade total, esse projeto ele já é desde 2018, obviamente tem todo um trabalho que ele foi feito, ele é, é baseado numa blockchain própria, então é algo bastante complexo, e então foi lançado e agora está com esse preço, que eu acredito que é um preço bem agradável para a gente poder entrar tá na faixa de 1.41 agora. Dando uma olhada aqui nas tags desse projeto, a gente percebe que ele está na Coinbase Ventures, na Binance Labs, na Pantera Capital e na Multicoin Capital. Isso quer dizer que tem essas quatro empresas aqui que são grandes nomes do mercado de criptografia estão investindo em áudios. Até por isso que ele é obviamente o principal e ele é baseado no ecossistema da Solana, também um ótimo sistema rápido e barato para a gente poder transacionar. Vamos dar uma olhadinha agora aqui nas redes sociais, a principal rede social é o Twitter nesse projeto, então a gente tem 115 mil seguidores, também bem legal aqui, né? principalmente se falando um projeto de stream, que a gente precisa de bastante gente aí escutando, né? bastante artista, e dando uma olhadinha no site dele, a gente consegue ver aqui que ele está bem posicionado, está bem bonito, tem bastante coisa interessante. Né? A gente tem aqui o, os artistas, o que, que eles fazem. Ah, um dos diferenciais dele, que é a transmissão em 320 kbps, então melhores do que outras alternativas, ele traz aqui para a gente que ele vai ser sempre grátis, então é um stream que não prevê cobrança e nem prevê propagandas e conteúdos exclusivos também além das músicas a gente tem a questão também do podcast e a experiência de usar esse aplicativo tanto no mobile quanto no computador é bem tranquila eu vou mostrar para vocês tanto o aplicativo quanto o site vocês vão verificar que é bem tranquilo para você escutar uma música não tem problema nenhum dando uma olhadinha aqui no documento dele no white paper dele. Eu percebi que, obviamente, ele foi muito bem estruturado, tem bastante informação aqui, desde quais são os principais problemas que eles querem resolver e como que vai funcionar, desde a da economia do token até a previsão de colocar pagamentos com stablecoins para os artistas, para ter um meio de pagamento mais estável e, e previsível. Então tem aqui uma jornada bem grande, ele, como eu disse, é baseado na própria blockchain, então você pode, inclusive, fazer... Rodar um nó dessa blockchain você pode fazer stake desses tokens que você adquirir áudio para dar mais segurança na rede e participar da rede como um todo. Então, é um projeto de blockchain realmente que vem para disruptar essa questão do stream centralizado. Então, aqui logo no começo, no abstrato, já, já trazem as principais informações que eles querem fazer em relação a esse projeto. Então, a principal dor aqui é a descentralização. Então, hoje a gente tem os grandes aplicativos de streaming de música, eles são muito corruptíveis em relação à indústria de música. Então, quem manda lá dentro são as grande, grandes produtoras, as pessoas que têm muita influência nesse meio, e, obviamente, isso é totalmente centralizado. Então, uma, quem escolhe o que você vai escutar... Muitas vezes não é você, são as grandes produtoras que colocam lá os artistas que elas querem, que colocam as músicas que elas querem e a gente não tem nem ideia se é verdade ou não que aquela música está bombando ou se realmente ela está tocando justamente porque eles querem que a gente ouça para poder vender e tal, enfim. A ideia da descentralização é justamente isso, é uma plataforma 100% aberta, todo mundo vai ter acesso aos dados, ao analytics, ao dashboard, tudo isso, então você vai saber exatamente quem está sendo realmente mais ouvido, quem não está, e os artistas que hoje não têm acesso a poder publicar o seu conteúdo nesses grandes streams, vão poder publicar aqui sem nenhum problema e ter acesso literalmente aos dados, a quantas pessoas estão ouvindo e assim construindo a sua carreira. A ideia que vem já de muito longe, né, 2018, não é só stream de áudio, tem outras plataformas também que querem colocar stream de vídeo, justamente para ter a questão da descentralização. E também tem plataformas de rede social que também buscam a descentralização, justamente para não ter censura, para não ter corrupção, para não ter informação de dados incorretas. Então é tudo descentralizado, é tudo público, é tudo auditado. Tem várias vantagens. E uma das coisas que eles trazem aqui, que chamou bastante atenção também, é a questão de que a indústria da música, ela gera em torno de 43 bilhões de dólares de receita por ano, porém só 12% realmente fica com os artistas. Então grande parte do valor gerado pelos artistas fica com as produtoras, os intermediários, as outras pessoas. E a ideia aqui do áudios também é que um artista colocando o seu conteúdo online ele fique com toda essa recompensa. Obviamente, ele vai ter que é, pagar as pessoas que ajudaram na produção dele, mas isso daí já acontece na, no dia a dia. Mas a maior parte vai ficar para ele, isso muda literalmente como o mercado funciona hoje. Então, é a total disrupção de você ter um produtor, uma agência que ganha muito em cima do seu trabalho e você passa a ganhar em cima de tudo isso pagando uma pequena porcentagem às vezes para um produtor, para um agenciador alguma coisa assim então muda muito como o mercado funciona e se a gente parar para pensar muitos artistas funcionam assim eles começam e precisam estar tá lá numa gravadora, num produtor, numa agência e quando eles realmente ficam grandes eles mesmo montam uma agência e começam a cuidar da própria carreira e até da carreira de outros porque eles sabem que é onde realmente está o dinheiro e é aí que entra o áudios para justamente fazer toda essa mudança de paradigma o time que está por trás desse projeto é um time bem interessante então a gente tem aqui pessoas com qualificação e obviamente aqui acreditadas pelo mercado tem um time bem grande né como vocês podem ver aqui eu não vou falar o nome de todo mundo mas se vocês quiserem eu vou deixar o link na descrição vocês podem acessar e conferir inclusive as plataformas sociais deles a gente tem aqui também os os advisors, né, que são os conselheiros que dão aqui dicas de como deve ser construído o projeto. Então a gente tem pessoas aqui de várias indústrias, né, principalmente da indústria da música. Tem até a indústria de games aqui, da EA Games, Dragonfly Kettle. Então a gente tem aqui diversos, diversas pessoas, principalmente que é o co-founder da Twitch, então a gente tem muita gente interessante aqui ligada nesse projeto também, além dos próprios investidores, como a gente já falou lá no começo, né? A Coinbase, Blockchain, General Capitalist, entre outros, Pantera, Binance. Então a gente tem aqui muita gente de peso investindo nesse projeto. E mostrando aqui um pouquinho do site, né? Como ele funciona: basicamente você entra aqui em e já vai aparecer aqui as principais músicas que estão sendo transmitidas e é só apertar o play que ela já começa a tocar não vai ter nenhum segredo você não precisa nem fazer cadastro nem nada eu vou deixar aqui na telinha agora para vocês verem o aplicativo então eu entrei na, na Apple Store baixei o aplicativo áudios ele pede para gente fazer um cadastro basicamente com um e-mail a senha uma foto e um nome de perfil e depois você já tem aqui a opção de escolher os seus principais temas de música, artista, você já conheceu algum e aí você já pode escutar as músicas sem nenhuma propaganda, sem nenhum intervalo, totalmente de graça e ir recompensando. Como que vai funcionar para os artistas, como que funciona para os artistas a recompensa disso? Então hoje tem esse ecossistema que ele obviamente vai ser recompensado, os próprios fãs vão poder comprar as músicas vão poder pagar para pagar escutar, fazer vários tipos de interação, de monetização, conteúdos exclusivos, e aí a gente vai poder fazer várias coisas para os artistas monetizarem. Então hoje você paga lá uma mensalidade no, no seu outro stream de música, e aqui você vai pagar talvez para o artista que você queira, para o álbum que você queira, alguma coisa dessa forma. Então muda bastante como funciona você vai ter um contato direto com o seu artista preferido, com a sua banda preferida, você tem esse link já descentralizado, então não tem intermediários, e aqui eles têm essa previsão muito forte, eles não querem intermediários, e se precisar de algum intermediário, tem que ser um intermediário algoritmo, ou seja, tem que ser alguma coisa que está dentro da blockchain, não pode ser uma empresa terceira, tem que ser alguma coisa que faz parte ali do ecossistema, de forma é, tecnológica, para que ajude os artistas, às vezes, a coordenar tudo que ele precisa fazer lá dentro, entre outras coisas. E como eu disse para vocês, eu aproveitei aqui um pouco a queda do preço, né, a correção do preço que estamos aí na época de fevereiro, como se estivéssemos voltando para fevereiro, para começar a investir nesse projeto aqui, e vou acompanhando ao longo do tempo como desenvolve. Hoje eles têm uma base de 500 mil usuários por mês, e vamos entender aí ao longo dos próximos 2, 3 anos como isso evolui, como a indústria da música vai enxergar isso, se ela vai querer de alguma forma atacar ou se eles vão se antecipar e participar também da descentralização. Vamos entender como que vai acontecer e estar posicionado no principal projeto de stream de áudio descentralizado no momento. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com alguém que você goste, porque com certeza é um conteúdo de qualidade e vai trazer boas informações para você. Eu fico aqui, fui!